Vamos falar um pouquinho sobre a sua paixão pela música sertaneja. É quando foi que você descobriu é, essa linha, ou esse gosto, esse amor pela música sertaneja? Bom, primeiro que eu sou nascido em Maringá Maringá, né? É, lá, terra onde é. saiu, né? Praticamente os estandos de Chororó. Ele morava em Colorado, nasceu em Colorado. E lá em Maringá tinha uma exposição de agropecuária que chamava Espoingá. E eu ia sempre lá assistir o show do Chistãozinho Chororó. Eu era fã dele, eu tinha uns amigos que eram minha fã. E eu gostava muito de assistir eh, os shows dele lá. Né? Isso é aquela explosão. Ele já era muito conhecido né, no meio sertanejo. Né, para a gente, principalmente. Ele era um, um ícone para a gente lá. E eu sempre gostei. Então, quando eu, eu segui carreira, né, quando eu, fui, quando eu resolvi seguir carreira, para mim foi muito importante, assim, no sentido de... É, o timbre vocal, para mim, foi muito importante, né. É, é, eu tinha um timbre vocal mais agudo, né, que me identificava mais com a música, porque eu gostava e porque eu só cresci ouvindo música sertaneja, por isso que eu escolhi o estilo sertanejo. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que ainda não te fizeram. É, quem que você gostaria de conhecer, além dos que você já conheceu, mas quem que você gostaria de conhecer que não conheceu? De da, cantores ou... Da música, ou... Da, música sertaneja, da música sertaneja. Que eu não conheci ainda, cara. Você, tipo assim, vamos lá, vamos pegar um pouco lá. Olha, eu gostaria de ter cantado com é, Chico Rei Paraná, tinha é, um e Pardim, mas essa turma aí você não... É, assim, eu sou de uma geração um pouquinho mais para frente. Eu não cheguei essa a, a milionários assim, ouvia tudo, né? Sim. Mas eu já estava já mais na, na na onda dos amigos, né? Dos amigos, que, né? É, é, parte dos amigos para frente. Zezé de Camargo e Luciano, eu fui várias vezes no show deles, eu não assisti o show, de, eu não pude conhecê-los pessoalmente, mas a minha produtora, a minha a minha, desculpa, minha minha coreógrafa, né, que foi minha coreógrafa, ela era a coreógrafa do, do Zezé de Camargo. É, eu não conheci eles. Gostaria de ter conhecido eles. Conheci os chororov Gravei vídeo show com os Chororó Conheci Bruno e Morrone gente. Eu jantei Bruno com Mahone. Bruno e Morrone antes de eles estourarem, porque olha só que interessante. A coreógrafa minha um dia ela falou assim, Joy, eu vou ter que parar de fazer coreografias para você, porque eu vou trabalhar com uma dupla sertaneja que está estourado lá em Goiânia e que vai vir para São Paulo. E eles vão começar a um trabalho a nível nacional. E aí um dia ela foi jantar, oh, nós, vamos, nós vamos jantar com ele. quer ir lá? E falou, ah, eu quero. Aí eu fui lá, sentou os dois e falou, ó, oh, te apresentar, Bruno e Marrone. Ele falou, oh, prazer, prazer. <risos> Só que eu não conhecia as músicas dele, não conhecia nada. Porque não estava estourado em São Paulo. Tá. E de, passou um ano e ele, blum, estourou. Dormi na praça, né? É, aí, é, foi bem, bem, bem interessante essa, essa, essa passagem. É. Conheci, quem mais? Sérgio Reis. Sérgio, Sérgio Reis, Reis gra conheci, gravei um programa de rádio com o Sérgio Reis, já, quem mais, Ed, o, o Edson, né, o Edson, o Edson, Edson, Edson, Edson você Eu cantou, também, inclusive na Hebe, né? né? Conheci, é, não, não, na época, Camargo estava o, o, era o, o Guilherme Santiago, o Guilherme, Guilherme Santiago estava comigo, é. É, é, conheci o Edson numa gravação lá na, na TV Bandeirantes, né, é, tem foto com ele também, é, conheci... Eduardo e Sampaio? Sampaio. Teodoro Sampaio não conheci. Teodoro Sampaio não conheci. Cantava a música dele também. Ah. É, cantei. Já fiz a abertura do Rick Renner, do show do Rick Henner, fiz a abertura do Bruno Arrônia, que já fiz um show de abertura no do Bruno. João Giovanni também não conheci, também, também não. Go, cantava muito, gostaria também de conhecê-los. É. Ah, é, você né? lembra bastante Ora, você lembra bem o, o timbre do, deles, né? Então é, você realmente é um versátil. Então ah, eu, falo, obrigado. Ó, eu fico até falando Mas será que... Quem que baixou agora aí, porque complicado. <risos> é complicado É que eu cantava muitas músicas De todos aí, né do Bruno, Zezé, é, Chitão, Daniel O Daniel também é, eu não conhecia Eu, eu gostaria de ter conhecido é. ah, E a história da introdução Do taiko dentro da música é, sertaneja Da onde saiu essa sua ideia? É, na verdade aí Foi no foi a primeira música que eu gravei que foi a mistura de raças foi nos 100 anos da imigração japonesa, na época que eu fiz essa música. E eu queria justamente mostrar essa integração. Durante todo o, o, o início da minha carreira, eu era muito leigo em relação à produção, né? Mas ah. to, os primeiros CDs que eu, que, eu, que eu gravava, eu fazia questão de estar do lado do cara ali da na mesa e ficar assim, sentado, só olhando, vendo ele trabalhando, né? E como eu sou, como eu falei, formado em análise do sistema, né? A lógica. A é, tudo. é, eu só estava olhando e a gente acaba entendendo o macro da coisa, né? Todo o, o, o, o sistema geral da coisa. E eu ia olhando e ia entendendo tudo, falando, ah, entendi, isso é para isso, para isso. E depois de um tempo, eu comecei. A, eu mesmo a produzir os meus próprios CDs, né? E comecei começar... Eu que faço todas as mixagens dos meus CDs, eu que dou todas as ideias, os arranjos, na hora de, de fazer a mixagem lá final. Eu que estou ali do lado, falando, não, eu quero que a mente... Isso, isso, isso, isso, isso, eu faço. Mesmo com a perda auditiva, né? Eu, eu, eu, eu faço isso, né? É, eu gosto de fazer isso, né? E... e e a música, não, das 100 anos, eu falei eu queria falar sobre integração. 100 anos, para mim, era sinônimo de integração, Brasil-Japão. E a música é, é, é, é uma linguagem universal, né? As notas musicais são uma linguagem universal e os instrumentos musicais são, também, é, também são universais, são, tocam sim. notas universais, só sim. não se integram. Foi quando eu pensei, por que não trazer aí o instrumento japonês para o estilo que eu estou cantando, que é o sertanejo. Foi quando a gente fez aí a música, né, foi uma música pedida, né, daí foi, quem, quem compôs essa música foi o, um amigo meu, né, que, ele que fez, e, e, e eu falei para ele a ideia do que eu queria, eu, eu vou colocar taiko, então tem que ter batida do tambor, integração Brasil-Japão, dei todos os briefings né, para ele. Aí eles fizeram a música e a gente depois chamou aí o grupo taiko, né? e eu participei da, da toda a produção, né? que foi a mistura de raças e dali para frente foram vários projetos que eu fiz aí Arigato Brasil, né? orgulho de ser mogiano, vários que, eu, que eu procuro sempre remeter, trazer o sertanejo para é, a música é, aqueles instrumentos japoneses para a música brasileira e ao mesmo tempo em algumas algumas músicas japonesas que eu que eu gravei, também fiz uns arranjos musicais, eu fazia ao contrário. Eu trazia é, alguns instrumentos sertanejos dentro dos meus arranjos de música japonesa. Tá. Viola, eu colocava viola, sanfona, né? E, e eu gosto muito também de, de, de, de ouvir muita música clássica, né? Eu adoro ouvir músicas clássicas, então eu coloco muito cordas, né? Muito violino, cello, né? Então eu adoro eu colocar aí o, o, o baixo, tudo, pra... pra para dar aquele peso e, e dar um, um novo arranjo musical. O é, que eu queria te perguntar, você vai lançar mais algum CD? Tem essa ideia? Tem essa intenção? Eu acho que hoje em dia é, lançar CD, é, o CD está saindo, né? Fora de tá, né? já saiu de circulação já o CD. Hoje é, é. são músicas são sendo lançadas, projetos é. são lançados, com certeza tem é, mais né? projetos aí para fazer. É, não, pode, não podemos parar. Né? A gente não. tem, muito, tem não, muitos não. shows, ainda tem, esse ano tem muitas novidades que vão acontecer. O podcast foi mais um desafio, está sendo um desafio para mim. Não, mas e, você está mandando bem, viu? É, está é, tá mandando é. bem, estou te acompanhando lá. É, ao pouquinho te acompanhando, gente, aos, aos pouquinhos a gente vai aprendendo aí. E eu queria fazer uma pergunta: como que foi estar diante de Jô Soares, Hebe Camargo, Gugu, é, Chitãozinho Chororó? Fazer um, um sumo, tentar, se é que dá para fazer, né? você conseguiria fazer um resumo? Bom, eu acho que assim, é, é responsabilidade, né? toda vez que eu ficava na frente de algum desses, desses grandes né, nomes do cenário nacional aqui na área artística, é, eu sempre tentei, de alguma forma, lembra que eu falei que eu queria mostrar o lado brasileiro aí no Japão, é a representatividade de nós, niqueis, brasileiros, também cultivarmos nossa cultura. E depois que eu voltei para o Brasil, é fazer o, o, o inverso né? o inverso, que é mostrar que nós, de olhinho puxado, né? Nossos descendentes de olhinho puxado também somos brasileiros, né? Nosso, nosso Brasil é essa mis miscigenação de raças e, e ainda aqui no Brasil, ainda, nossa, depois de 103 anos, de, anos. De, ainda, de ainda, anos, ainda existe um preconceito chamar a gente tem. de japonês, né? Tem. Eu não sou Pode. japonês, eu sou, eu sou descendente Brasil. de. Descendente de japonês, sou com muito orgulho, mas sou brasileiro, sou nascido aqui. Então, por né? que não? Por que não um descendente pode ser cantor? Né? Por que? Por que não pode ser um artista que ainda né existe um pouco desse... Está sendo quebrada aos poucos, né, ainda, tá, ainda falta um, um, um caminho a, a se trilhar. Mas na época que eu iniciei, e, e mesmo nessas épocas que eu fui nesses grandes cantores, nesses grandes né, é, nomes da, da TV, para mim foi importante porque eu estava eu representando a nossa comunidade. Né? Então, não era o peso de estar tá só na frente dele, não, mas eu, como eu falei, todos os momentos eu, eu falava o porquê eu estou aqui e quem eu represento. E aqui não é o uhum. Joe Hirata que está só aqui, Sim. é muito mais que isso. Eu estou eu representando uma classe, então eu preciso... Uma nação, não, você representa é, então, uma nação. Então eu preciso, né? eu preciso fazer o meu melhor. Né? Assim, lógico o, tinha uma, o orgulho o orgulho e, e, e assim a honra né de vou te fazer três perguntas você já me responde primeira pergunta é um sonho é... estima Maria <risos> são pergunta, tanto... é, são, então são pronto são tantos sonhos eu acho que é ver a felicidade e o sucesso dos meus filhos Deus Acima de tudo, e acima de todos. Lady Hirata. Eternamente inesquecível, amor. Uma mensagem para o Joy Hirata daqui 50 anos. Vai ficar gravado. Eu acho que, é, independente de tempo, época, é sempre assim, nunca é, tenha medo de de enfrentar os seus desafios, acredite em você mesmo, tenha seus sonhos, acredite nos seus sonhos, alimente os seus sonhos. E não só isso, né? É, a gente fala em sorte, não existe só sorte, mas existe oportunidades. E as oportunidades, né? Você só consegue agarrar quando você está preparado para aquelas oportunidades. Então, é, se você tem um sonho, estude, procure ter conhecimento né, e toda a bagagem para que o dia que aquela, aquela puder aparecer, você já esteja preparado. Joy, eu quero te agradecer mais uma vez aqui, pelo seu tempo, sua atenção, é, a quem ficou conosco até agora, meu muito obrigado, curtam, compartilhem, sigam Joy Hirata. Bom, é, vocês podem seguir nas nossas redes sociais, tem o meu Instagram, que é Joy Hirata, eu tenho o meu Facebook, né, que tem as páginas, mas tem também os meus perfis, né? que eu, eu até hoje não consegui juntar esses perfis, mas tem o perfil Joe Hirata 1, 2, 3 e 4, né? E já estamos partindo aí para os 5. E, e também tem o nosso site joirirata.com.br tem o contato, né? é só entrar lá, mandar mensagem, você também que queira contratar nosso show pode estar tá entrando em contato tanto pelo site como também aí pelas nossas redes sociais. no, no Facebook. Não... Isso, Facebook. E, e o nosso canal também do YouTube, Joy Hirata, e também tem o canal Arigato Brasil. O, o canal do Facebook que você está falando é o podcast da, da Alternativa? É, o Facebook tem o Joy Hirata, agora tem também é, o nosso podcast, lógico, que é, é o Alternativa no ar. Quem quiser acessar é só entrar alternativa.com, essas coisas? Pode falar? É, Pode falar. É, não, assim, é mais a alternativa, mas é o podcast. Agora, a parte de shows, o show você pode falar diretamente comigo tá nas bom. redes sociais. Obrigado, desculpa aí pelo tempo, viu? Não, e... Obrigado, Claudio.